Como ingressar no IEF-Sul de Minas nas vagas reservadas para candidatos de baixa renda? Das vagas reservadas pelo Sistema de Ações Afirmativas, metade é destinada a estudantes de escolas públicas com renda familiar mensal igual ou menor a um salário mínimo e meio. Para calcular a renda familiar, basta somar os rendimentos dos últimos três meses de todas as pessoas que moram com você. Aqui são considerados como rendimentos o salário, bicos, auxílios diversos como bolsa família, auxílio doença, aposentadoria ou pensão alimentícia. Depois divida este valor por 3. E o resultado, divida novamente pelo número de pessoas que residem com você atualmente. Assim, o valor final deverá ser igual ou menor a um salário mínimo e meio. E este valor sempre tem como referência o salário mínimo praticado no momento da inscrição. O candidato deverá comprovar sua situação econômica através do preenchimento do formulário socioeconômico. A relação de documentos necessários está descrita no anexo ao final do edital do vestibular. Veja mais em portal.ifsultminas.edu.br.